Somos a equipe Landless Command, viemos do Paraná, da cidade de Palutina. Olá, nós somos a equipe Agrotec Fran. Da cidade de Fran. Do estado de São Paulo. Somos a equipe Agrocearense. Somos a equipe AgroPositivo. Somos de Iguatú, Ceará. Para testar os conhecimentos teóricos e habilidades técnicas em ciências agrárias, 150 estudantes de todo o país foram desafiados na etapa final da 8 Olimpíada Brasileira de Agropecuária, realizada pelo IEF Sul de Minas. Sediada pelo IFMG, na cidade de Bambuí, a competição foi realizada entre os dias 14 e 16 de setembro. Esta edição trouxe uma perspectiva mais prática para a OBAP. A prova teórica foi reduzida e a parte prática ampliada, de duas para três atividades, com desafios inéditos aos competidores. A estudante Milena Vieira disputou a Olimpíada pela segunda vez e percebeu que o grau de dificuldade da competição aumentou. Eu achei que o nível foi muito elevado se você for comparar com o nível do ano passado, que só tiveram duas provas práticas e a prova teórica era um pouco maior e a gente tinha muito mais tempo para poder fazer e fazer com um pouco de mais de calma. 2018 a gente buscou algo mais aplicável, né? até então a UBAP, as sete edições anteriores, ela, ela pautava bastante é, pela questão da, das provas teóricas. É, a partir da sua quarta edição a gente já começou é, com a aplicação de algumas provas práticas, né? até foi é, motivo da nossa entrada na Olimpíada do Conhecimento do Sistema S, e a gente é, começou a aperfeiçoar essas provas. E nesse ano em específico, agora 2018, né, então a gente colocou três provas bastante robustas, que é a de disseminação artificial de bovinos, a de coleta é, de pontos né, de amostra de solo e a prova de mecanização tratando da semeadora. É, são provas que a gente é, pretende é, se tornar perene. Então, hoje, o aluno ele chega aqui ele vai demonstrar seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o que a gente quer analisar dentro da educação profissional é isso, né? que o aluno ele tenha conhecimento, habilidade e atitude. Né? Que aí ele possa realmente despertar para esse lado da técnica, porque é o que o mundo do trabalho leva em conta. O desafio dessa prova prática, que é a regulagem de semeadora adubadora, é o aluno executar sete atividades rotineiras para a regulagem. Dentre elas, é a escolha do disco adequado, né? a montagem do sistema de distribuição de sementes, o perímetro da roda, vai determinar o perímetro da roda, vai calcular, fazer alguns cálculos de é, número de sementes por giro da roda e estipular isso para 10 giros para diluir o erro. Certo? O fertilizante é da mesma forma. Ele vai fazer o perímetro vezes a recomendação por método linear tá? depois ele vai partir para a regulagem propriamente dita. É uma prova muito prática, é por tentativa, né? troca de engrenagens, é o que ele vai encontrar na, na vida profissional lá fora. E no caso a inseminação artificial de bovinos, ela é fundamental para o nosso rebanho leiteiro, ou rebanho de corte, porque nós temos uma grande extensão de área Somos, mundialmente, o país que mais criamos bovinos e aí nós precisamos realmente trabalhar essa questão genética. E o técnico em agropecuária assume essa responsabilidade no campo, porque é um profissional que agrega todos os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos. Daí a definição da, de uma das provas práticas, de inseminação artificial, para nós avaliarmos o conhecimento teórico que já foi trabalhado aí na parte de provas teóricas e aqui as suas habilidades práticas. A terceira prova foi a amostragem de solos. É, foi pensado para recuperação de uma pastagem envolvendo aí depois rebanho de gado de corte, né? E onde os, a equipe ela é avaliada então em procedimentos também técnicos né? e habilidade para retirada de amostra simples, elaboração de amostra composta, identificação da amostra para depois envio ao laboratório. Para a classificação final, foram consideradas as notas dos competidores na prova teórica, nas atividades práticas e na elaboração de uma apresentação em vídeo sobre gestão sustentável de águas no meio rural. Os medalhistas foram anunciados na cerimônia de encerramento. Os primeiros lugares ficaram com o IFTM e com o IF Goiano. Foi difícil, né, gente? Mas riscidou muito. A gente dedicou esse momento para a gente sair com, com uma boa premiação. A gente estava consciente do que a gente estava fazendo. Então, assim, eu acho que a gente teve mérito também. A gente também, é claro, errou. Mas, assim, acima de Deus a gente conseguiu. É... Foi bem gratificante para nós. Foi bem divertido. Divertido e a gente saiu com a premiação dessa equipe para nós. é Não tem emoção nem gratificação para a gente. Ah, é muito orgulho. é, é... A sensação de dever cumprido, né? de estar tá representando a instituição, de mostrar que a instituição está conseguindo superar as expectativas dos alunos né? no ensino. Isso é uma representatividade muito boa para a instituição. A emoção é muito grande. Eu não estava ano passado com os meus companheiros, mas eu fiz a prova virtual e não consegui passar. É... E agora estar tá aqui, ter passado na virtual, chegar aqui, fazer as provas que foram muito interessantes, ter preparado antes também. E aí conseguir o primeiro lugar é sensacional, porque a gente estava contando nem com a prata. E aí chegou, de repente o melhor do Brasil assim é emoção demais. muito né? Na premiação individual, houve empate entre o estudante do Colégio Agrícola Estadual Augusto Colombo do Estado do Paraná e do IFTM Campus Uberaba. Todos os medalhistas do integrado participarão de uma seletiva para disputar a Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, que em 2019 será realizada na Coreia do Sul. A equipe selecionada para representar o Brasil na competição internacional deste ano disputou pela segunda vez a OBAP. É uma experiência assim, inexplicável, porque a gente adquire um conhecimento, assim, através de muito esforço, estudo, a gente chega aqui e conhecer pessoas novas é muita experiência, é, é um conhecimento que a gente vai levar para a vida toda tem comparação. É uma experiência muito gratificante porque nós temos a oportunidade de colocar em prática alguns conhecimentos e trocar conhecimentos com pessoas de outros lugares, com pessoas é, que têm outras metodologias e nos agregam muito mais do que ficar apenas no convencional, de ficar apenas na sala de aula. e Eventos como esse é, incentivam os alunos a buscarem mais e a irem além do que eles já têm. A edição 2018 da OBAP contou com a participação de estudantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Cinco equipes estrangeiras foram classificadas para a fase final, porém, não conseguiram viajar para realizar as provas. Para 2019, um novo desafio foi anunciado. A Olimpíada será aberta a países da América Latina. Nós tivemos recordes de participação e visibilidade. Foram 700... E três equipes com aproximadamente três mil participantes. Esse ano a gente teve a participação de cinco equipes, né? É, na fase virtual, elas só não estiveram presentes por conta de custo mesmo. E agora, levando para a fase do, do Iguaçu, com a parceria com o Instituto Federal do Paraná, é, ali na tríplice fronteira, nós vamos ter uma facilidade da inserção dos países da América Latina. Então, pelo menos aqueles países próximos, Argentina, Paraguai, Chile, né, Bolívia, a gente acredita, Uruguai, é, vai favorecer a presença deles nessa fase final.